Da vivência espiritual. Viver espiritualmente é viver este agora de forma verdadeira. Qual o sentido de viver o agora? Em primeiro lugar, precisamos saber e estamos no universo espiritual completo e pronto não falta acontecer nada nesse universo ele é a manifestação da mente divina tudo está feito esta é a revelação que encontramos no apocalipse tudo está feito. Para a mente humana, vemos um mundo em transformação. Como explicar as transformações? Não precisamos fazer nada disso. Precisamos saber que o quadro de mudança, o quadro visível o quadro humano é falso é por isso que o Cristo disse o meu reino não é este mundo o que que é este mundo um quadro falso uma ilusão Na metafísica absoluta, nós fazemos uma troca de referencial, em outras palavras isso é deixar o quadro falso de lado, ou seja, abandoná-lo como miragem, falsidade, inexistência Algo sem substância, sem autor, por nada, para reconhecermos a totalidade de Deus. Um Deus pronto, consumado, que é perfeição, amor, harmonia. Cada um de nós é um com essa verdade. Esta é a revelação do Cristo. Eu e o Pai somos um. Para percebermos o sentido disso, precisamos reconhecer primeiramente que somos uma consciência iluminada. É a partir desse reconhecimento que podemos olhar para este mundo e vê-lo pelo que ele é, um quadro falso. Se o quadro é falso, tudo que nele está é falso. O quadro nos mostra pessoas doentes, pessoas com problemas de relacionamentos, com problemas financeiros, com dívidas, com dúvidas, receios de todo tipo, ansiedades, temor com medo do futuro, pesadelos de lembranças de passado, Estudam filosofias que buscam explicar esse emaranhado ilusório todo. E enquanto isso, a atenção é desviada para ele mesmo, o quadro falso. O Cristo diz: Eu vim para que aqueles que veem. Fiquem cegos e para que aqueles que não viam passem a ver. Disse também: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é negar um suposto eu da matéria, um corpo de carne movido por uma mente carnal. Eis o personagem ilusório de um quadro falso, com o qual vínhamos nos identificando. E o ser, a imagem e semelhança de Deus. Veio ocupando a nossa atenção? Não veio. O quadro falso veio encontrando enorme espaço em nossa percepção. E a mentira da existência passou a ser vista como real. a Deus para que ele, por exemplo, cure um filho dele, seria uma honra ou uma ofensa? Quem oraria a Deus para que ele curasse um filho que é dele? poderia ser um mortal, um humano, um nada, o Apocalipse revela, tudo já está feito, aqui mesmo, exatamente agora, somos a imagem e semelhança de Deus, Essa verdade é universal. Ela é a verdade atual para todos os seres. E o quadro que mostra ladrões, roubos, assaltos, doenças, médicos, hospitais, pessoas que oram a Deus... E esse quadro é falso, é nada, aqui mesmo com a consciência iluminada universal reconhecemos eu sou a luz do mundo.